Nesta terça-feira, o Hospital de Clínicas da UFPR realizou uma coletiva de imprensa para divulgar as últimas informações referentes à pandemia de coronavírus. O Paraná se aproxima da marca de 60 mil casos confirmados e mais de 1.400 mortes. Em Curitiba, há pelo menos duas semanas, a taxa de ocupação das UTIs se mantém em torno de 90%. A superintendente do HC anunciou que a partir desta quarta-feira, a maternidade Victor Ferreira do Amaral passará a integrar a rede de atendimento e terá 40 leitos específicos para a Covid-19. Nós já temos o nosso contrato emergencial que a gente disponibilizaria aqui no complexo 66 vagas de UTI Covid, essas já estão todas abertas, né? 61 adulto e 5 infantil para atendimento Covid e nós teríamos a possibilidade de, de chegar até 178 vagas de enfermaria Covid. Né? Então, neste momento, nós estamos chegando a 100 vagas aqui dentro do complexo e a partir da semana que vem, mais 40 vagas no Vitor do Amaral de Enfermaria Covid. Chegando então o hospital, neste momento, a 140 vagas de enfermaria e 66 vagas de UTI Covid. O aumento da capacidade de atendimento será acompanhado por um incremento no quadro de profissionais da saúde. Através do contrato da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, o HC efetuará a contratação de 160 novos trabalhadores. Até sempre se coloca, né, Sônia, que a cada leito de UTI a gente precisa ter uma retaguarda de quatro leitos de enfermaria. Então, nessa proporção... É, não são todas as pessoas que vão precisar de UTI, então a gente tem a disponibilidade de mais esses 40 leitos de enfermaria Covid. A resposta mais aguardada da coletiva de imprensa era referente ao estudo com uma vacina chinesa, que está agora em fase de testes em humanos, a fase 3. O hospital montou um grupo de pesquisa que inclui alunos, professores, enfermeiros e médicos, que vão auxiliar na triagem dos voluntários. Neste primeiro momento, a seleção será apenas entre profissionais da área da saúde, que são os mais expostos. Para participar deste estudo, como Voluntário, o participante deve responder um questionário online promovido pelo Instituto Butantan, para então ser encaminhado a um dos centros de pesquisa do país. Cada pessoa receberá duas doses da vacina, em um total de 1.700 aplicações. Sim, nós vamos ser um dos centros de aplicação da vacina, são nove centros. São que já estão definidos né, no, no, no Brasil, vão ser 12, mas já estão já definidos esses outros centros. É, nós vamos incluir 852 voluntários. Tá? Ela é uma vacina randomizada, é, controlada por placebo, ou seja, metade das pessoas que vão ser incluídas elas vão receber a vacina, a outra metade vai receber placebo, porque o objetivo nessa fase do estudo é verificar a segurança e a eficácia da vacina. Os resultados devem ser avaliados até setembro de 2021. Os pesquisadores vão acompanhar cada paciente para avaliar a segurança da vacina. E esses voluntários eles vão ser acompanhados por até 16 meses. Tá? Então ele seria até é, agosto ou setembro do ano que vem. Tá? Lembrando que o estudo, ele vai, a proposta do estudo é incluir 9 mil voluntários. Então, o centro coordenador, que é o Instituto Butantan, que vai ter todas as informações dos voluntários, eles podem determinar o encerramento mais precoce da pesquisa ou a sua continuidade, dependendo do que for encontrado no acompanhamento desses voluntários. A vacina utilizada no estudo foi produzida na China e existem atualmente no Brasil dois centros de pesquisa com autorização para a fase de testes em humanos. Existe um acordo de cooperação para que, tão logo uma das vacinas consiga resultados positivos nos testes, sua tecnologia possa ser compartilhada para a produção em massa. Inicialmente, a indústria chinesa ela vai repassar uma, um quantitativo de vacina que vai ser é, preparado no Butantan, que vai ser preparado, vai passar um lote que eles vão preparar para a aplicação e posteriormente vai, vai, é, o próprio Butantan vai começar a produzir a vacina.